Você viu algum gato por aqui? Não, mas se me deu Pão Perguntei porque meu canário virou fumaça Maconga. Por que acha que eu não suporto os gatos? Porque se parecem com a O que disse? O que traz aí? Isso é problema meu me dá esse gato aqui Não é um gato São os pis que a minha avó me deu São os... São os peixinhos coloridos que a minha Mãe Me deu Eu queria ter uma mãe e não tenho a dona Florinda não tem mãe porque já está muito velha pra ter mãe. Ah, já chega! Não me interessa continuar ouvindo essas porcarias! Pois eu é, o cis. O que mesmo que dizia, dona Florinda? Ai, <risos> ai. O que eu não entendo é o que os gatos têm a ver com isso. Você não sabe que os bichinhos comem os gatos? Foi o que disse na aula o professor de linguiça. Quem é professor Linguiça? Ah, o senhor. Ah! Ficou. É? Professor Girapalhe. Por sua culpa deu piripaque no pobre do chá querendo. Ainda bem que ele sara quando dão PINHAS Não é verdade que o senhor disse na aula que os peixinhos comem os gatos. Não, não. O que o professor disse foi que os peixinhos são comidos pelo. Pedro de Lara! Não! E também disse que o médico que cura animais se chama. Vagabundo! Claro que não! Veterano do titi Se chama veterinário Professor Bundamon Dona bosta Que milagre aparecer por aqui uh, Vim lhe trazer este humilde chandas Professor Girafales O que quer? Matar o seu gato que seu bichano Bosta Comeu meu peixinho colorido Olha, mas Bosta Deve ser você O meu gato não tem necessidade de comer Peixão Porque todos os dias come carne de primeira Essa não Outro dia eu vi a senhora no açougue Perguntando onde é que estava o meio quilo de betalho com o osso É porque queria saber onde estava você eu vou perguntar ao açougueiro quanto é que custa os pés de. Bicha atrevida!